Olá, olá! Estamos aqui com mais um momento do Espaço Família, trazendo orientações da psicologia para você e sua família. Hoje, vamos falar sobre o momento do Ano Novo, que está logo aí, está chegando, chegando, chegando 2022 aí. 2022 com inúmeras possibilidades, inúmeros momentos para a gente fazer diferente, para a gente mudar, para a gente se transformar em 2022. 2021 não foi muito agradável para algumas pessoas, para outras foi muito legal, para uma maioria talvez mais ou menos, mas talvez esse seja o momento da gente refletir como que a gente deseja que seja o nosso próximo ano, como que eu quero... Que ações concretas eu desejo fazer na minha vida para ajudar a renascer aqueles sentimentos que eu refleti lá no Natal, para colocar em prática aquilo, aqueles sentimentos, aquelas relações que eu desejei lá no Natal. Então, ano novo é o momento da gente pensar muito nas nossas ações, nas nossas práticas. Por isso que a gente gosta muito de né, fazer as nossas metas de ano novo. Mas é preciso ter um pouco de cuidado nessas metas. Porque senão a gente acaba se frustrando. Mais uma vez. Como eu fiz o ano passado. E não deu certo esse ano. Deixa pensar. Ah, nem vou fazer. Porque acho que não vai dar certo mesmo. Mas calma. É importante. É necessário. Até para as nossas questões psíquicas. Ter esse momento. Esse momento de renovação. Esse momento de a gente perceber. Que eu posso fazer diferente. Em que é capaz das coisas serem novas, serem modificadas, serem renovadas, mas aí vai depender das minhas ações e como eu vou planejar para que isso aconteça. Então, algumas dicas aí para o nosso planejamento, para as nossas metas de ano novo seriam a gente pensar em coisas práticas, em ações práticas, do que só aquela meta. Ah, eu quero emagrecer 15 quilos. Ah, eu quero ler um livro por mês. Mas o que, que no dia a dia, na minha ação, no dia a dia eu posso fazer? O que, que cabe na rotina do meu dia a dia? Cabe ler um livro inteiro no dia? Não vai caber. Mas cabe, talvez, eu ler duas páginas de um livro por dia. Essa pode ser a minha meta. A minha meta, em vez de emagrecer 15 quilos, pode ser eu fazer uma caminhada de 20 minutos por dia. Uma, uma caminhada três vezes por semana mas coisas que você veja na prática, se ela vai caber na sua rotina. Isso vai nos ajudar muito a que isso aconteça. Então, divida a sua meta em pequenas partes que sejam concretas, que você consiga ver a execução dela no seu dia a dia. É importante a gente deixar os erros de lado. Ai, ah, mas eu já tentei e não deu certo. Deixe de lado. Talvez pegue ele só para ver aonde foi a dificuldade aonde foi que acabou não conseguindo realizá-lo. Mas não foque nos erros. Talvez a gente for olhar assim, Ai, mas esse ano foi tão ruim, estou tão desanimado para o próximo ano. Sim, mas talvez aconteça muita coisa boa também, em que a gente não está conseguindo perceber, que a gente não está conseguindo validar. Então olhe para aquilo que aconteceu de bom esse ano também, que talvez não estava nem planejado por você lá no final de 2020 mas aconteceram, mas foi positivo, mas gerou um aprendizado e um desenvolvimento. Então deixe os erros de lado e valide os seus avanços, aquilo de bom que aconteceu na sua vida. Tá? E, e veja assim, o que de fato é a prioridade da sua vida, o que de fato você quer. A gente deseja mudar o mundo, mudar a vida em pouco tempo, isso não vai acontecer. Mas o que, que é minha prioridade? O que, que eu quero, de fato? Eu quero cuidar da minha saúde, eu quero me dedicar mais ao trabalho, eu quero ter mais tempo para a minha família. O que é? Que aí, em vez de colocar inúmeras metas, que a gente não vai conseguir cumprir nenhuma, a gente vai colocar uma bem feita, clara, que tem a ver com aquilo que de fato você deseja para você, aquilo que de fato você busca e quer para a sua vida. E conforme o ano for acontecendo, em 2022, vá validando os seus avanços. Vá reconhecendo aquilo que você está conseguindo fazer. E não vão, não vão ser os outros que vão reconhecer. Não espere que os outros falam isso, mas você. Você sabe da sua dificuldade, que talvez seja caminhar 20 minutos por dia. Não os outros. Então, vá lindo, reconheça né, os pequenos passos, os pequenos avanços que você vai fazendo no seu dia a dia. Então, vai depender muito de você, de como você vai construir as suas metas e de como você vai fazer para que elas aconteçam. Para que elas saiam do papel ou da, do pensamento, da né, ideia, e elas vão para uma ação. Então, que a gente tem aí em 2022, muita motivação em que esse seja o momento de a gente pensar nas nossas ações. Ações práticas, ações que dependem de mim, não dos outros. Ah, porque o outro não fez. Mas não é dele que a gente tá falando, a gente tá falando de mim. Então eu desejo para você um feliz ano novo e feliz ações novas para você e para a sua família. Tchau, tchau!